Então é isso, então estamos deixando esse apartamento Por que que nós estamos deixando esse apartamento? Você já vai contar agora? Não sei, você que é a dona do Mariquem Verjá Ah, eu acho que seria legal a gente contar o, o foda é que a nossa família não sabe, né? Nem nossa... A gente não contou pra ninguém, tá? A gente passou essa quarentena esse ano inteiro Discutindo sobre a nossa vida e as nossas decisões E a gente não contou pra ninguém o que, que a gente realmente decidiu e nem vai contar, quem vai saber é só quem assistiu o vídeo. Que horror, eu quero ligar pra mim, monte de pessoa pra contar. Mas em resumo, a gente... Eu não tô mais conseguindo falar, porque eu tô com vontade de chorar. E eu já tenho muito vídeo meu chorando na câmera pra vocês. Oi, eu sou a Maria, e você está no Maria Quer Viajar. Esse aqui é o Celno. Oi. Oi, nossa, você tá bonitinho de óculos, hein? É... É muito difícil fazer vídeo sem roteiro Geralmente eu tenho um roteirinha e tal E esse vídeo vai ser um vídeo um pouco mais de bate-papo Como vocês viram no título E na capa do vídeo é, Vão acontecer algumas mudanças Nas nossas vidas Estamos de mudança É, a gente tá de mudança Dá pra acreditar E... Você imaginou que quis escrever um fim Não Ah não, eu queria, né Que chegasse no fim, mas... Ah, é, eu não sei, eu imaginava morando nesse apartamento por muito tempo É? É, acho que a gente viveu aqui por três anos, né? Uhum. Então, eu imaginei, tem uma teoria inclusive sobre isso Quanto mais tempo você fica num lugar, mais você acha que vai ficar nesse lugar É? é a teoria bayesiana, se eu não me engano Não do lugar específico, mas sobre hipóteses Enfim, desculpa Entendi e aí a gente queria, nesse vídeo, tipo, bater um papo com vocês, explicar o que é que aconteceu. Se você não me acompanha no Instagram, vai lá acompanhar. Se você já me acompanha lá, vocês sabem que eu me azeitei no mês de novembro. Então, em novembro desse ano, eu dei uma pausa em tudo, assim, relacionado a Maria que Viajar. E eu dei uma respirada, aqui veio o Instagram, pra dar uma reavaliada nos, em alguns pilares, né, em alguns valores da minha vida. E foi muito bom parar nesse ano tão diferente, tão confuso, que foi 2020, com pandemia. Nossa, tudo, né, gente? Tudo que tinha que acontecer esse ano aconteceu. Ah, esse ano teve uma coisa que eu acho que foi uma das coisas que eu mais... É... Era uma coisas simples, que eu acho que pouca gente sabe, que a gente quase não foi em show algum, né? Show de música ao vivo, pessoa, banda, pessoa banda. E aí, pela primeira vez esse ano, eu ia no show do... Do Green Day. Nossa, era esse ano, é, era né? Esse que ano. a gente ia. E aí.. Não era. Não ia ter as músicas. Todas as músicas que eu queria ouvir deles, mas algumas das principais. E seria o primeiro show de música internacional. A gente, a gente nunca veio um show aqui em Dublin de música internacional, né? Ah, é verdade. Os que a gente foi foram todos brasileiros, né? É. O que, pra quem não sabe, é a comunidade brasileira aqui é o Onesteroids. O que, que você falou? A comunidade tá em, é musculosa, tem muita, muito forte, tá um... É... Sheldon ensinou expressões em inglês pra vocês na hora dessa. <risos> Mas essa blusa é sua, não é? é. Mas aí assim, o que, que aconteceu? Esse ano tudo mudou. Inclusive eu, acredito que você que tá me assistindo, mudou também. E as decisões que a gente tinha tomado pra nossa vida. E uma delas, uma das decisões que a gente tinha tomado na nossa vida, era morar na Irlanda. Tipo, vir pra cá e morar. A gente não tinha pensado em envelhecer, a gente não tinha pensado em... Quanto tempo a gente ia ficar aqui, quando a gente se decidiu mudar de Goiânia pra Dublin. É, mas se você quiser saber mais sobre, né, a gente pode falar sobre o processo, como que eu escolhi vim para cá como que eu apliquei pros trabalhos eu fui contratado no Brasil ainda e o meu plano de era aplicar para vagas na Europa porque eu sabia que tinha a União Europeia né? então tinha muitos é, muita amistosidade entre os países da, da União Europeia a gente poderia viajar mais fácil provavelmente mudar é, mais fácil aqui dentro da, da da União Europeia então já sabia que se a gente não gostasse da Irlanda tinha mais opções na vizinhança E não seria tão difícil mudar a da Irlanda Então esse era o meu plano Mas eu nunca, a gente nunca parou pra pensar, né? Se a gente ia mudar ou não É, então, e se, se a gente ia ficar pra sempre? Tipo, vamos? Ele é. não, não falou, foi uma coisa, chegar lá, a gente vê É A gente se preocupou com o que fazia, autorizava legalmente a gente a morar no país A gente hum. conseguiu os vistos, tava tudo em paz A gente falou, beleza, vamos chegar lá, a gente vê é. Se a gente quiser ir pra outro rô. Outro é, e outra coisa de 2020 é que como a gente, nos, nos anos, nos primeiros dois anos, a gente tava se estabilizando aqui, então a gente viajou razoavelmente bem, mas não tanto que a gente queria, porque a gente sempre quer mais, né? Então esse ano de 2020, tem tá até o vídeo quando a gente fez a viagem pra Miami. <risos> aí eu coloco o corte aqui da Maria. Não acredito ainda. Ai, não. <risos> Quem acompanha lá no Instagram do Maria Quer Viajar sabe que eu já tô mais de um mês fora de casa viajando. E esse é o último destino antes da gente voltar para casa e começar 2020 com tudo. Fui na época. Apple... Com esse óculos, inclusive. Eu tinha acabado de comprar! É. Era, foi seu presente de aniversário, foi em é, janeiro. é verdade. Eu te dei de, de aniversário em janeiro. Você gravou o vídeo também em janeiro da, de Miami. E... E o nosso plano era viajar, conhecer mais a Europa. A gente não foi para vários países é, daqui da Itália, por exemplo. Países que são muito comuns de, de receber turistas. A gente não foi ainda. e Então tem muito a ser explorado aqui. E esse ano, que agora que a gente tá mais estável aqui, a gente ia começar a viajar mais vezes. Não, ia ser quase uma viagem por mês. Tava um negócio, assim, muito organizado. Tava muito... Lindo. Por isso que eu tava tão empolgada no primeiro vídeo do canal desse ano, que foi o vídeo que a gente tava lá em Miami, né? Começar 2020 com tudo. Pandemia. E, e aí veio. E aí veio, menino. Veio que veio. Foi um ano muito difícil, mas ao mesmo tempo foi um ano muito bom para então, mim. Então foi vamos muito bom. falar das fases, né? Então a gente teve a fase do primeiro trimestre ali, que foi a fase que a gente veio para a gente fez nossas viagens pro Brasil, a gente foi aos Estados Unidos, comprou seus itens na Apple Em fevereiro a gente cogitou mudar da Irlanda a Nossa, cogitou. em fevereiro a gente sentou é... e falou, e aí? Nossa, é verdade, é... eu tinha esqueci dessa conversa Fizemos uh, uma viagem para Den Haag, inclusive Ah, o plano era ir para Holanda, é... né? Morar perto de Amsterdã, é verdade e... A gente super avaliou, estudou, pensou é. e a conclusão foi que não, não era o melhor era Isso. não ir. Aí março entre o lockdown, a gente é, começa a se adaptar a trabalhar de casa. Eu trabalhei remoto há muito tempo atrás, então eu tinha perdido completamente a, a o ritmo, né? Eu a gente mora hoje, é, até o momento da gravação desse vídeo. <risos> <risos> a gente mora muito próximo do meu trabalho, então minha, minha, meu translado para o trabalho é muito simples, eu faço com a bicicleta do governo, é, ou a pé, às vezes. Então, é muito próximo. E eu perdi o fio da meada. Você tava falando é... sobre trabalho remoto. remoto. Então, eu, eu ia pro escritório todos os dias e voltava e era isso. E aí, quando ele começou a quarentena, então, eu Tive essa, essa adaptação, esse momento de adaptação foi muito forte. Teve um momento de reajustar as atividades da casa também, em março. E o nosso aparta o apartamento que a gente aluga, que a gente tá morando agora, que é o que a gente tá gravando esse vídeo, ele é pequeno. É. Então, assim, era ok, era o suficiente pra gente estar feliz aqui, só que era é um quarto só. Então, quem ficava aqui era eu, que eu trabalho de casa. Então, eu saía, resolvia algumas coisas. Agora ter o Sheldon aqui o tempo todo e ele me ter aqui o tempo todo, e ele fazendo reunião, e eu também tentando gravar vídeo. Gente, sério, eu senti que esse apartamento diminuiu, assim, ó, depois da quarentena. É. Parece que. A gente pode é, escrever sobre. escorrer sobre isso em outro vídeo, né? Porque é, esse vídeo é mais sobre dar uma pincelada em tudo. Mas se, se o pessoal quiser falar sobre táticas, inclusive, o que, que a gente fez. Ah, com um espaço é. pequeno, né, a gente arrasou nesse apartamento é. Porque o nosso escritório é, Hoje é do tamanho desse dessa Metade desse quarto, né Pra nós dois E é dividido ainda com um, o estúdio do Maria Quer Viajar Tudo junto tudo, E tudo isso na sala de TV Na, na, na sala, sala de jantar de Star. e estar, que é tudo junto É Então é, Teve essa adaptação Teve um momento dos hobbies, né Que a gente tinha um Consegui um tempo livre por causa da, do, do lockdown. E quando a gente. Inclusive, nessa época também teve o lockdown mais forte aqui na Irlanda. Né? O lockdown onde você só podia andar num raio de 2 km. Tava tudo fechado. A não ser supermercado. Controle de fio do supermercado estava muito mais forte do que tá hoje. Então foi um momento muito forte, assim, entre a gente. Pra.. É entendeu o que, que tava acontecendo, se adaptar, né? Uhum. A Maria fazia o treino de corrida dela na esteira, na academia. E ela começou a ter que fazer na rua, porque as academias fecharam. Então eu tive que correr com ela para ela aprender a correr na rua, né? Não, não ser atropelada ou… Ai, que exagero! <risos> ou atropelada com bicicleta, né? Na calçada, sabe? Não, não. Isso aí foi uma vez. Isso aí é porque a gente foi pro… Por a primeira vez que a gente foi para Amsterdã, Tava muito frio, chovendo demais, e aí eu fiquei doente. Tava com febre, garganta doendo, blá blá blá blá blá blá. Aí o que, que acontece? Lá tem muita bicicleta. Amsterdã tem. Eu acho que deve ter mais bicicleta que carro, né? Amsterdã já concorre com Denhagen entre as cidades que mais tem bicicleta do mundo. Tá vendo? E aí o que que acontece? Não, Denhagen a... não, é. Copenhague. Copenhague. A gente foi atravessar a rua e tava chovendo, tava de noite. E aí eu tava com um cachecol, assim, tampando meu ouvido, tudo, eu não vi. Tava vindo umas 10 bicicletas e elas, quase todas elas, me atropelaram. Foi horrível. Mas dizem que se você for na Holanda, principalmente Amsterdã, e você não for atropelado por uma bicicleta, você não foi. É. Então eu quase fui. Não sei, hein? Mas enfim, é, então teve esse momento, e aí teve um momento que eu comecei a, a gente decidiu... É, diminuir o consumo de carne e produto animal. É, isso já foi lá mais ou menos para abril. E aí eu decidi experimentar na cozinha, fazer vários pratos veganos. Isso foi muito legal também. É, e aí foi vindo para A gente teve um verão ótimo aqui, né? Aproveitando aqui, fomos à praia aqui em Dublin. É, mas eu já tava já em quarentena, né? Então tava tudo, tipo, super estranho, a gente não podia ver ninguém, tava só nós dois. Não, não. Quando o verão veio, foi junho, julho, tava... foi quando liberou. Ah, foi quando afrouxou, afrouxou né? Afrouxou né? quase tudo. Abriu é até, open, é, Abriu até pub, com... com... Restrições, né? Mas enfim, então a gente teve agora... A parte do final do ano, que foi quando a gente Entendeu tudo que tava acontecendo A gente mudou os nossos não tem jeito Quando há uma mudança tão drástica na vida da gente A gente muda como pessoa também O nosso é, Meio, né? Molda a gente E... E aí a gente começou a cogitar Sobre Morar aqui na Irlanda de vez, né? <risos> fazer... Ou pelo menos... Criar mais raízes do que a gente já tem hoje, né? Porque a gente É, pode foi mudar, quando né? a gente começou a conversar. Porque o, o, o negócio é que a gente... Viaja demais. E a gente faz coisa demais. E é muita informação na nossa vida. Então a gente mudou para Irlanda em 2017. E de lá pra cá, foi tudo muito corrido. A gente quase não teve tempo de parar pra pensar, pra discutir o que a gente queria na nossa vida e tal. E as pessoas... Algumas pessoas vão ficar bem bravas comigo por isso Porque eu tenho alguns seguidores que não gostam que eu fale isso Mas eu vou falar Eu tô chegando nos 30 Então assim, <risos> eu tô velha <risos> Se você tem mais de 30, por favor, não se ofenda Mas é porque eu tô nessa fase de ficar um pouco assustada e preocupada 30 Eu sei lá Eu sei que eu tô assustada, eu tô preocupada Eu penso nisso o tempo todo E aí todas as decisões muito sérias que estão me envolvendo Eu fico tipo... Eu, só, eu tô na minha fase adulta. É isso que eu quero mesmo minha vida? Isso aqui tá certo? Tá na hora de pegar um atalho? Tá na hora de não tá? Ou sei lá, vamos seguir em frente? E aí isso se refletiu em tudo. Se refletiu naquele episódio depressivo que eu tive o ano passado, que eu expliquei pra vocês, acho que principalmente no Instagram eu expliquei bastante sobre. Refletiu sobre o fato da gente querer morar na Irlanda ou não. Refletiu sobre no fato do Maria quer viajar dessa minha carreira, dessa minha profissão, desse meu projeto, desse meu sonho. E aí foi muita informação ao mesmo tempo e aí eu precisei parar. Foi quando eu dei a pausa e falei assim, vamos focar, vamos entender, vamos dar uma respirada e, e enfim. Esse ano a gente não viajou, a gente não tirou férias nem nada, eu encarei isso como umas férias, sabe? Dar uma pausa da internet, só que quando eu arquivei o meu Instagram... O Maria Quer Viajar, eu arquivei Tipo tudo, eu apaguei tudo do meu celular Eu fiquei sem nenhuma rede social Só o WhatsApp, porque né Eu preciso me comunicar com a minha família e meus amigos no Brasil Mas até no WhatsApp Eu tava evitando entrar em grupos Eu tava conversando com pessoas que eram mais ali no privado E tal Enfim, a gente chegou à decisão A gente bateu o martelo E uma das coisas que eu decidi em relação ao futuro Do Maria Quer Viajar É que Eu não vou desistir então eu sei que o título do vídeo foi dramático, tipo, ai, nossa, Maria Quer Viajar vai acabar, vamos nos mudar da Irlanda, porque é verdade. A forma como eu via o Maria Quer Viajar mudou muito, porque quando eu criei o Maria Quer Viajar, eu tinha um sonho, eu tinha um objetivo, eu tinha um desenho do que eu queria. E agora esse desenho cresceu muito mais. O Maria Quer Viajar também cresceu mais do que, o que eu pude controlar, principalmente no início, cresceu muito rápido. E aí agora que eu parei pra refletir, deu uma estagnada, eu fui olhar pra tudo que eu fiz e eu fui tentar entender se eu tinha orgulho daquilo ou não. E muitas das coisas que eu tava fazendo, pra mim não era o suficiente. E a melhor coisa, a melhor pessoa que eu sei ser é eu mesma. Sabe? Eu sou muito boa em ser eu mesma. Eu acho que essa assim é um dom que eu tenho. E aí eu falei assim, eu preciso... Respeitar os meus valores, as minhas visões, aquilo que eu quero, aquilo que eu não quero e mostrar isso um pouco mais para as pessoas. Agora a gente não viaja, então eu não posso mais falar de viagem o tempo todo. E aí eu comecei a pensar que eu não quero falar de viagem ao tempo todo. Eu quero falar sobre muitas outras coisas. Então o conteúdo do Maria quer Viajar vai mudar. Não vou deixar de falar do que eu já falo. Então se você curte o canal ou o Instagram por causa do conteúdo antigo, ele vai continuar, eu vou continuar falando sobre esses pilares, mas eu quero crescer. Eu quero falar sobre mais coisas, que antes eu era extremamente insegura de falar. Trazer mais conteúdo diversificado. Eu já desenhei mais ou menos o que, é que eu quero pro futuro do Maria Quer Viajar. Então vai ser Maria Quer é o okay. quê? A Maria Quer tudo, <risos> Não, não quero mudar o nome. Eu acho que Maria Quer Viajar é muito bom. Eu não consigo pensar em outro nome de marca, sabe? Eu, nossa, Maria Quer Viajar é um nome assim que eu não quero e eu não posso mudar E esse nome Maria Quer Viajar, não é Maria Fala de Viagem Maria Sabe Viajar, Maria Viagem É porque ela quer viajar, é né? É porque ela quer viajar, e o Maria Quer Viajar sou eu E eu quero mesmo continuar viajando muito, mas a gente tá num momento do mundo que a gente não pode E eu vou aproveitar essa oportunidade para falar de outras coisas, mesmo quando a gente puder voltar a viajar enfim, eu fiz as pazes comigo mesmo, com essas coisas de conteúdo, redesenhei um monte de coisa e aprendi muito nesses últimos anos de criação de conteúdo o que não fazer. Eu, deveria, eu queria tanto ter aprendido isso mais cedo. O que não fazer e o que fazer. Então eu tô, vou tirar um pouco dessas coisas do que eu acredito que eu não devo fazer e colocar mais coisas do que eu acredito que eu devo fazer. E eu sei que tá parecendo um monte de incógnita, tá parecendo muito estranho, que eu tô falando coisas sem pé em cabeça, mas vocês vão ver daqui pra frente. Eu tô em paz, eu tô comprometida comigo mesmo e com vocês, então eu acho que vai ser maravilhoso daqui pra frente essa parte do Maria Quer Viajar. Tô muito, muito, muito, muito, muito, muito feliz, muito empolgada. E eu finalmente abri mão do perfeccionismo e do, do, sabe, daquela coisa de que as coisas têm que ficar boas. Enquanto eu não tiver aquela lente, aquela câmera, aquele tripé, aquela iluminação, aquele cenário, eu não vou gravar o vídeo. E nisso eu tô com um banco de ideias de vídeos e conteúdos enorme porque eu nunca tô pronta pra gravar aquele conteúdo, porque perfeccionismo exagerado e desnecessário. Então eu falei, quer saber? O meu primeiro vídeo, o que eu vou explicar o porquê que eu parei, como que eu parei, o que aconteceu, o que vai acontecer aqui pra frente, vai ser um vídeo sem roteiro. E aí eu vou simplesmente colocar uma câmera, e vai ser eu e o Sheldon terminando de arrumar as caixas e as malas, esse apartamento é uma bagunça. E vai ser isso. E nossa, acho que eu nunca falei tanto. Assim, só falando, sem roteiro. Estou surpresa, porque eu achei que esse vídeo não ia sair nada. E acabou que abrir meu coração aqui, Então, ser. nós temos mais uma coisa pro para 2020, né? A gente começou falando no começo do ano sobre as viagens, sobre a adaptação da quarentena, sobre curtir o verão na Irlanda, entender o que, que é o verão é... aproveitar, né? Nesse no, no, no... Que é. Bom, existe essa essa o povo pinta essa ideia de que ah, a Irlanda é sempre chovendo, é sempre frio, é sempre isso. Mas tem momentos bons. É, tem, com tem certeza. Tem que saber aproveitar. É, as estações, o negócio é que lá em Goiânia a gente só tem uma estação, né? É. E aí quando a gente vem pra cá a gente fica, tipo, desesperado com as outras estações. Mas tem tudo. O povo fala que o inverno é muito longo, e que o verão é muito rápido. Não é, gente. O negócio é que é tudo definidinho. Tem data pra começar e terminar, né? É, tem, que, tem que saber aproveitar. É, mas enfim, aí a gente chegou nessa parte do outono Então a gente... No outono a gente ficou mais em casa é, A gente tá terminando agora o outono, né? Então ter, ficamos mais em casa Houve outro lockdown muito mais brando que o primeiro e... Ai, mas eu acho que esse segundo lockdown foi mais chocante Foi exatamente o dia que eu arquivei o Instagram Foi tipo, ai, ah, vai vir outro lockdown E eu já tava fragilizada Eu falei, ah, quer saber de uma coisa? Eu preciso é. dessas férias então, punk que... E aí foi quando a gente começou a falar, é, entender sobre o que você quer falar, né O que você quer compartilhar no seu, nas suas redes, né Que conteúdo que faz sentido pra minha nova pessoa A pessoa que eu me tornei depois disso tudo E aí a última decisão que eu acho que a gente tem que falar nesse vídeo Foi a decisão de deixar esse apartamento que a gente mora aqui há três anos é... Quando viemos da Irlanda, a gente pode falar sobre isso no vídeo de relocação, né a gente veio com bastante dificuldade. A gente ficou aqui hospedado em Airbnb os primeiros dias. Foi bem difícil entender tudo que estava acontecendo. E a Maria, sem inglês nenhum, conseguiu aplicar pras, pras casas pra poder alugar, né? E, a gente, e ela conseguiu essa casa aqui com o, o inglês dela de... Não <risos> que brincadeira falar sobre o seu inglês naquela época. Ai, ah, que... não sei. É de... É o básico do básico do básico. Porque é. até uma pessoa que fala inglês básico conseguia falar melhor que eu. É. Acho que isso é um, algo super interessante de, de, sobre sua evolução também. Quando a Maria chega aqui, ela não fala nada de inglês. Mas hoje ela consegue falar fluentemente com, com as pessoas e tal. Resolver assuntos e tudo mais. E foi mais uma vitória, né? Nesses anos aqui, né? Uma... Ai, foi, pensa eu morar aqui e não falar inglês? Que vergonha. <risos>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 E nem vai contar, quem vai saber é só quem assistiu o vídeo. Que horror! Eu quero ligar pra de pessoa para contar. É. é uma vitória muito grande, nossa, é uma decisão muito importante. Mas, é, nossa, eu fiquei emotiva quando eu lembro de tudo que a gente viveu aqui na Irlanda. Tipo, quando a gente decidiu mudar e, e toda a nossa história. Nossa, a gente foi muito feliz nesse apartamento, né?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 Mas, é... Não sei que se tem que jogar fora. Você quer guardar alguma coisa, não sei o que? Posso guardar isso aqui. Nunca que isso aqui vai abrir o meu vídeo. <risos> Você tem esse som... É eu que edito. Você sabe que eu faço tudo nesse canal, né? Eu edito, eu tiro a foto, eu edito a foto, eu edito o vídeo, eu faço tudo. Então, Editor, eu cheguei... Põe aí pra nós, nós tem dois. Não tem, não? Quem é? <risos> ah! É porque a gente pensou que tinha acabado a gente comprou outras agora. Mas não vai, não sei o que eu tô falando, isso não vai subir. Eu não sei o que você tá me dando de explicação, a gente comprou dois que a gente usa muito. Preciso falar. Sim. <risos> é, minhas roupinhas de verão, ó. É tudo para as caixas. Não vou usar tão cedo. É, mas tá, e aí a gente decidiu que... A Irlanda vai ser a nossa casa, no mínimo, pelos próximos 5 ou 10 anos E que a gente tá muito feliz aqui E nada melhor do que a gente criar raízes e estar em um novo lugar E enxergar esse país como um novo lugar, como a nossa casa Que é uma coisa que eu ainda sinto que o Brasil é Sempre que a gente vai pro Brasil eu ainda sinto que lá é minha casa, a não ser dessas últimas vezes não, a última vez em específico, eu senti que eu tava com saudade de voltar pra casa e que a minha casa era aqui E aí a gente decidiu comprar uma casa na Irlanda <risos> você decidiu sim, você foi lá, adicionaram o carrinho, check out A gente comprou pela internet a casa, né? Porque a gente tá na pandemia A gente comprou igual você comprou um sapato na Amazon Tô brincando, não foi assim não mas é isso. Eu ainda não sei se eu tô satisfeita em contar pra vocês, assim, um vídeo, mas ó, ah, contando. É, tem que contar, porque eu, pra, <tos> o momento depois desse vídeo vai mudar o cenário, vai... os stories vai ser em outra cidade. O que mais? Cidade. Olha. É em uma outra cidade. A gente tá dentro do condado de Dublin, mas a cidade é outra. é isso, gente. Agora vocês sabem que o Maria Quer Viajar não acabou e vocês também sabem que vai vir muito conteúdo sobre casa e é claro que eu vou fazer tour da casa nova pra vocês, das compras, de tudo que a gente vai fazer pra construir a nossa primeira casa. A gente comprou a nossa primeira casa antes dos 30. É verdade. Compramos antes de virar velho. Antes de a gente virar velho. As pessoas com mais de 30 anos agora tudo desinscrevendo o canal nós vamos estar nesse grupo no mês que vem, pessoas com mais de 30. Você. É verdade. Eu vou fazer 29 ainda. Qual é a caixa que você me deu de presente de... É, namoro. Namoro. Quando a gente namorava. Quando a gente namorava. Foi o primeiro presente que eu te dei. Foi o dia que eu te pedi em namoro, porque ele não quis me pedir em namoro. Eu fui lá e pedi. Eu te pedi em namoro, mas você comprou ali essa. Ah, é verdade. Você pediu mesmo, você só não queria... Você não queria usar a aliança? O que era o rolê da aliança? Por que eu compro? Que eu não queria usar aliança, porque eu queria usar só quando fosse de novado. Tá vendo, né, meninas? Malandrão. Eu fui lá e falei. Um, um, um, vai usar. Assim. <risos> vai usar assim! Mais um. Meu Deus! Tá na hora de acabar esse vídeo! Na minha cabeça também tem um. <risos> Gente, eu não, eu não sirvo pra fazer vídeo sem roteiro, tá? Eu peço desculpa pra vocês. Mas é isso. É, eu tô muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito feliz com essa decisão que a gente tomou. Os últimos meses aí foi de muita burocracia pra poder ajeitar tudo e escritura e enfim. Mas deu tudo certo. É, legalmente a casa já é nossa. Uhum. E a gente tá esperando só a burocracia pra pegar a chave, mas... Que dia que é hoje? Quarta? Quarta Hoje é quarta-feira e provavelmente sexta-feira a gente vai pegar a chave É Brasil, é isso Eu agradeço o carinho e a preocupação de cada um Eu sei que vocês ficaram muito preocupados comigo nesse período de pausa Mas eu realmente precisava dessas férias E eu precisava simplesmente desligar, assim, não ter mais acesso Foi maravilhoso ficar sem rede social e falar sem internet, mas eu continuei acessando a internet mas foi maravilhoso ficar sem as principais redes sociais todo esse tempo. Foi muito bom, me deu muito tempo pra refletir, pra planejar, pra escrever, pra fazer as coisas direito. E é isso. Essa aqui sou eu, sem maquiagem nenhuma, cheia de espinha na cara. Porque quanto mais ansiedade, mais espinha. você sabe como é que funciona isso no meu rosto. E a gente tá empacotando tudo, porque a gente tem que esvaziar o apartamento pra poder entregar, tá? Eu tenho planos de fazer uma tour desse apartamento aqui quando eu terminar de encaixotar tudo, pra vocês verem como que é um apartamento no centro de Dublin, como que é um apartamento alugado, né, as diferenças de apartamentos alugados aqui na Irlanda com o Brasil, essas coisas. Vou fazer essa tour e essas explicações bem rapidinho tudo num vídeo só, que vai ser o próximo vídeo do canal, provavelmente. E eu agradeço a paciência de vocês, agradeço o carinho, agradeço por vocês estarem aqui. E até o próximo vídeo. Então é isso. Tchau. Até a próxima casa. Até a casa nova. Melhor, né?